Casas Ecológicas, Cidades Biofílicas e Colônias Espaciais, parte 2. Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. E aí, legal? Nessa segunda parte da, da palestra, uma palestra virtual, durante a Semana de Biologia da Unesp do Rio Claro, estudantes de, de Biologia, né? Vamos abordar aí como é que a gente pode fazer o planejamento com base no design ecológico. O que é o design ecológico? O que é que ele propõe? Alguns elementos que a gente deveria estar tá trazendo né, para o planejamento das coisas que a gente faz em, em diferentes é, escalas. Lembrando, outra vez, nós estamos falando para alunos de biologia. Então, o foco maior, mas é a interrelação. Entra aí biologia, arquitetura, engenharia civil, um monte de, de coisa, engenharia ambiental, um monte de coisas ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhadinha, né, como é que a gente pensa o design macro, e aí o que é que a gente vai ver, corrente de vento, insolação, a bacia hidrográfica, é, rio que está passando, estrada que está passando, os ecossistemas que estão presentes no lugar. E depois disso, desse conhecimento um pouco mais macro, a gente foca para um conhecimento um pouco mais micro das casas, ou da casa e, e do terreno, e aí a gente vai perceber como é que eu organizo as coisas para ter ventilação cruzada, é, para ter é, insolação durante o inverno, é, para o sol entrar dentro de casa e aí eu não precisar de, de aquecedor, ou no verão o vento eu atravessar a casa e não precisar de ventilador. Como é que a gente resolve algumas dessas coisas? e planeja uma arquitetura, uma casa mais integrada com o ambiente onde a gente está. E aí eu trago a ideia de Gaia Terra Nova, o que a gente foi fazendo aqui ao longo do tempo. É só um pedacinho que estou que, que trazendo. Né? Falo também de saneamento ecológico e dou uma ideia geral de como as coisas estão organizadas aqui em casa. Legal? Vamos acompanhar. Junta a tudo isso, contar um pouco do que é que a gente fez aqui em casa. Eu moro numa chácara, quando a gente chegou era só para que área. Vou contar um pouquinho como é que foi a aplicação desses conhecimentos aqui em casa. Então começou na minha especialização, mestrado e doutorado. O meu laboratório é um laboratório vivo é, aqui em casa. Vou contar só um aspecto desse, que é o de casas ecológicas. Que pode estar aqui nesse meio, né? Indivíduo, eu, você, consciência, família, lá, casa, como é que a gente poderia trabalhar com isso? A ideia, a gente parte então de um design ecológico. A vida já trouxe as informações, que a gente a gente já tem quase 3,8 bilhões de anos em que a vida está presente né, no, no planeta, e ela vem trabalhando o planeta e resolveu, e tem resolvido todos os seus problemas. Por exemplo, o que eu faço com lixo? Então, hoje a gente não tem lixo no ambiente é, natural, né? porque a gente aprendeu a ciclar isso tudo. O design ecológico traz esse conhecimento para a gente. Então, design ecológico, qualquer forma de desenho, é um projeto que minimize impactos ambientais negativos, integrando o próprio design com os processos vivos. Então, uma das ideias é o que a vida faria aqui nesse lugar. Como primeiro princípio, as soluções emergem do lugar primeira coisa que a gente faz é conhecer o lugar onde a gente está. E a partir desse lugar, quais são os seus potenciais, quais são as suas fraquezas, a partir desse conhecimento a gente começa um planejamento. Segundo princípio, o design é orientado pela contabilidade ecológica. Então a gente busca pensar, ok, isso que não está muito legal, como é que eu auxilio a resolver e a potencializar? E aquilo que já está legal, como é que eu deixo ainda mais legal? Terceiro princípio, design com a natureza, então a vida já resolveu o problema, você observa a vida e traz esse conhecimento que, que os seres vivos é, desenvolveram para dentro da, da, da sua casa. Então os resíduos aí passam a ser recursos, na hora que a gente aperta descarga no banheiro e joga isso para o Ribeirão, a gente está jogando fora recursos, né? a gente está jogando fora alimento, a gente está jogando fora nutriente, que já não serve para a gente. Mas uma vez que a gente retrabalha esses nutrientes dentro da própria casa, e aí tem a ideia de, de começar a tratar os nossos resíduos o mais próximo possível de nossa casa, então aí a, a gente começa a reproduzir aqueles ciclos que a gente estava vendo lá atrás, né? em micro escala, mas também associado com uma escala mais ampla. Paisagens ativas, observar paisagens, padrões, as soluções criadas, incorporar isso no planejamento. E o autodesign né, é uma história muito legal, porque a gente, primeira coisa que eu me perguntava aqui, o que, que precisa para um ser vivo se desenvolver e se evoluir? É, e evoluir. Né? Então, algumas coisas básicas, precisa de água, então matéria, e precisa de energia. Como é que eu garanto maior quantidade de matéria e de energia no ambiente em que eu estou? E aí, vem toda uma história de, observação do sol, observação da água, da chuva, a gente já chega lá. Um quarto princípio, todos somos designers, na medida em que eu compro ou não compro uma determinada coisa, eu estou fazendo uma escolha e eu estou sinalizando para o mercado, para os produtores, oh, eu quero mais disso ou eu não quero isso. Então, no dia a dia, a gente faz opções, não só com dinheiro, mas opções as mais variadas e isso vai afetar toda a comunidade onde a gente está. E quinto princípio, tornar a natureza visível. A gente tem a ideia de enterrar muitas coisas, né, quando a, a, a proposta aqui seria trazer isso para visibilidade. Então a gente vai ver sistema de tratamento de efluentes aqui em casa, é, eles são visíveis. Você chega, você, percebe, você nem sabe que está passeando por um sistema de, de tratamento de efluentes, né, mas isso está visível porque tem um impacto também na, na educação. A casa... É, a gente já chega lá, mas é, é tudo mais visível. Relação entre insolação, umidade e temperatura na superfície terrestre, isso daqui vai ficar disponível para vocês depois, mas ela é só para dar ideia das estações do ano, diferentes horários, ângulo de incidência solar. A gente tem mais ou menos energia chegando no planeta ou num determinado lugar, porque se você está em uma região montanhosa, isso vai modificar também. Você tem região soalheira, você tem. É, região que, que pega mais mais sol ou pega mais sombra, mais umidade ou menos umidade, tudo isso são elementos para você trabalhar, seja uma casa ecológica, ou uma, uma área degradável e de recuperação, o um fortalecimento de um ecossistema, é, isso tudo são informações que podem ser interessantes de você trazer para o projeto. Vamos para a parte prática, como é que a gente poderia fazer isso? Eu chamei aqui de design macro, mas nem é tão macro assim, porque ele pega, a primeira coisa que a gente faz é delimitar a bacia hidrográfica na região que a gente queira trabalhar. No caso aqui, a bolinha amarela é Gaia-Terra Nova, é o nome que a gente deu aqui, né, e em vermelho é a delimitação da bacia hidrográfica. A partir daí, então, conhecer um pouco o lugar, as rodovias, onde é que está passando o rio, o ribeirão, é, quais são os assentamentos que tem ali, o processo urbano, como é que está, o que é pasto, o que é mata, e aí quando você sabe, por exemplo, que é mata, te, te permite estabelecer algumas possibilidades de fazer corredor ecológico, mas você vai conhecendo um pouco mais a região, e em cima desse conhecimento, você já sabe que a tua casa, o, o, o lugar onde você está, você vai se relacionar com essa região um pouco maior. Conhecendo essa região um pouco maior, você também vai ver de onde é que vem a brisa incidente no lugar onde você está, que é esse verdinho aqui mais claro. Você vai ver o caminho que o sol no inverno faz. Né? Então, No inverno o sol está mais ao norte, ele fica mais baixo no horizonte e sabendo disso, você pode planejar a tua casa, por exemplo, para o sol no inverno entrar dentro de casa, aquecer a casa, e aí você não precisa de aquecedor durante o inverno. Já no verão, ele tem um outro caminho que é legal você conhecer. E aí as aberturas que você faz né é, vão indicar que o sol vai entrar ou não vai entrar. Então, se é verão é mais calor, você planeja as coisas de maneira que o sol não entre. No caso de, de, de um ecossistema ou de uma plantação, você vai usar isso também para você trabalhar os elementos que estão ali dentro de uma agrofloresta, por exemplo. É, no caso da... Do, do, do vento ou da brisa, isso também te permite planejar aberturas na casa para que no verão, mesmo no inverno, você está muito quente tua casa, ao invés de colocar o ventilador, você abre a janela, ventilação cruzada, você refresca a casa e morreu a história. Você pode ver também de onde vem a maior quantidade de chuvas no terreno na posição em que você está, e a partir daí você planeja também aberturas é, na casa, para ela ficar mais funcional. No design micro, o conhecimento né, do, do terreno ou da região, você traz agora para dentro do terreno. E aqui, em verde clarinho, as brisas. Nesse aqui, laranjinha, o sol de inverno. Mais amarelinho, o sol de verão. E as chuvas incidentes, a maior parte das chuvas aqui na, nessa região, vem desse quadrante. Conhecendo isso, então você sabe, norte e noroeste são chuvas da Amazônia, são chuvas mais fortes, então você planeja as coisas para ter ali um anteparo maior para evitar que, que a água entre dentro da tua casa. É, frente fria vem de sudoeste, então você sabe que as chuvas e, e quando chegar a Friaca, ela vai chegar é, com maior tendência seguindo esse corredor, então você pode colocar Nesse anteparo você pode colocar, por exemplo, uma linha de árvores para segurar um pouco mais a ventania, segurar um pouco mais o, o gelo, pode reforçar as paredes da casa para você ter um maior conforto térmico dentro da casa. Do lado direito, chuvas que vêm do, do Atlântico, mais agora na, na época do verão, e aí você vai planejando. As brisas também você já conhece e com, com relação a isso, você já planejou as aberturas, assim como o sol de inverno, você já planejou as aberturas para que o sol aqueça o ambiente onde você está e aí você fique tranquilo, não precisa de aquecedor no inverno não precisa de ventilador é, no verão, ou ventilador ou ar condicionado. Sistema de, de tratamento de efluentes, você pode transformar isso aquilo que seria um negócio que a gente quer mandar para longe, né? você está evidenciando, você está trabalhando, é, com wetlands, micro-organismos, plantas, você pode trabalhar isso e virar um jardim produtivo. Isso a gente chama de tecnologias vivas, é o saneamento ecológico. A metáfora aqui é uma metáfora celular. Por exemplo, o, o vacuno ele vai dissolver alguns elementos ali, celulares que já não estão mais legais e recicla isso dentro do, do, do ambiente interno da célula, ou então leva para fora. Então, sabendo disso, esse daqui é um... Desde a minha especialização, eu venho trabalhando diferentes sistemas de, de tratamento de efluentes. A gente separa água preta e água cinza. Água preta, vaso sanitário, xixi e cocô. Água cinza, pia, tanque, máquina de lavar, né, banheira, se tiver, essas coisas assim. Então, separado, já vem vários várias versões né, de, de sistema, e eu acabei agora, estou trabalhando um sistema mais maduro que vai demorar mais tempo, né, feito de, de ferro e cimento. Esse daqui é tratamento de água cinza. A água cinza vem desse quadrante aqui, né, desce para essa primeira wetland, que agora a gente começa a povoar com plantas, passa por um corguinho construído, né, vem aqui para essa parte... Onde estão esses tambores, aqui no meio, já tem uma água com uma qualidade muito boa. E a partir daqui eu já estou construindo um laguinho. Né? Já tem peixes sendo criados por aqui. Então vamos reaproveitando todos os nutrientes. Do outro lado, na segunda casa, uma cozinha. Da cozinha eu faço como os antigos, eu queria experimentar como a avó fazia. Né? Levanta a janela e joga as cascas... Tudo ali do lado de fora do, do terreno. Então, ali atrás dessas plantinhas, né, tem uma composteira. A água da pia desce ali no meio, mantém sempre úmido. Então, eu estou sempre produzindo composto. Essa água infiltra, é, tra é trabalhada pelas raízes que estão ali, pelo, pelo húmus que está se formando, pelos micro-organismos que estão associados. Ela desce aqui nesse cantinho e vai atravessar todo esse pedaço. As plantas já estão. Já né, tomando conta do lugar, vai entrar nesse, nesse vaso aqui, com, com esses capins e vem por baixo para entrar nessa parte aqui do, do sistema e se juntar com a água que vem da outra casa, e aí a gente tem o, o caminho todo dela. Para águas pretas é um outro sistema, aqui em amarelo é um biodigestor, do biodigestor passa por um filtro biológico cheio de plantas, também do filtro biológico, um banhado construído, e aí a gente gosta de trabalhar também com, com plantas que dão flores. né? E no final das contas, você vê aqui em volta está tudo seco, essa foto foi tirada no auge da, da seca, e aqui a gente tem uma ilha de biodiversidade, né? no, no sistema de cima peixe, por aqui a gente já encontra rã, passarinho dessa para ver comer minhoquinha, final de tarde o passarinho desce para tomar banho nesse sistema aqui, nessa parte aqui, né? tem alguns lugares ali já feitos para passarinho vir tomar banho, então você vai expandindo as coisas, integrando a casa com o terreno e com a comunidade de entorno. Trocando em miúdos, olha aqui a representação dos do círculos, teias, redes que a gente vai formando, da casa maior vai para o sistema de tratamento, que vai para a linha de bananeira, a, a, banana, a bananeira cresce, produz a banana, a banana volta para dentro de casa e fecha o ciclo de nutriente. Água cinza passa por um filtro, sistema de, de tratamento, é, o excesso de plantas a gente corta, vai para a composteira, a composteira produz o composto que vai para as plantas, produz alimento, alimento volta para dentro de casa e no final a gente tem alguma coisa parecida com isso daqui. Então, em escala micro, a gente vai é, usando todos os conhecimentos de, de biologia, é, mas também interagindo com arquitetura, com engenharia, com engenharia civil, com mecânica, com agronomia, tem agrofloresta que a gente implantou aqui, uma infinidade de, de coisas. Resultado, casas e terrenos, que a gente chama de sustentável sustentáveis, terrenos, né? Reproduzindo padrões vivos, tem assim com as redes. Os refluentes tratados, mineralizando nutrientes, purificando a água, água e nutrientes reaproveitados para a recuperação de solos degradados, produzir alimento, ampliar a biodiversidade local, modificar o microclima, contribuir para a segurança hídrica, fortalecer ecossistemas locais e por aí vai. Tomando um fôlegozinho, esse daqui era o terreno quando a gente chegou aqui. A primeira coisa que a gente foi, fez foi delimitar o, o terreno, e aí ao invés de construir muro, como os meus vizinhos, eu queria um, um muro aqui como uma membrana semipermeável. Então usei tela para fechar, né? porque algumas coisas eu quero que passe. Então, pequenos animais eu quero que passe, passarinho eu quero que passe, vento eu quero que passe, mas eu não quero que passe boi e vaca e cavalo. Né? Por isso uma membrana semipermeável. Olha a evolução disso, trabalhando com conceitos conceito de agroecologia né, e agrofloresta, ampliando a, a ciclagem de nutrientes dentro do terreno. E agora o terreno já mais maduro, onde ele está sendo trabalhado de maneiras diferentes. Aqui agora é um pomar e também um bosque, e lá no fundo uma, uma pequena uma florestinha com espécies nativas imagem do Google, né, de alguns anos atrás, e a imagem do Google é, de, de hoje cedo, na verdade de fevereiro de 2021. Então a gente teve uma evolução legal aí nas coisas. Então alguns outros aspectos que foram trabalhados, e tudo isso, né, com ideia do biólogo, Sistema Agroflorestal, Produção Orgânica Natural de Alimentos, reaproveitamento de materiais, construções ecológicas e bioconstrução, captação de água de chuva, curva de nível, bacia de contenção, jardim de chuva e tudo mais. A ideia é, a gente aprende em casa, no micro, a fazer essas coisas, a reproduzir soluções na natureza, a criar novas soluções, aprende a refinar as coisas, como no caso do sistema de tratamento, que hoje já funciona legal, sem cheiro, sem problema, tudo tranquilinho. E com a ideia, então agora a gente está passando né, para aquela segunda, aquela segunda camada, populações, comunidades, ou vila, bairro, cidade e planeta, a ideia então de cidades biofílicas, amigas da vida, né, biofílicas e sustentáveis. Então a, a ideia aqui é da gente reaproximar o humano do natural. Então, em cidades belfílicas, um desenho urbano que facilite uma vivência direta com a natureza, aprendendo com ela e comprometendo com o seu cuidado. Investe um pouco os valores e a visão que a gente tinha. A, a natureza aqui não é só uso e expropriação, tem para todo mundo. né A ideia aqui é de abundância. Então, dá para produzir alimento aqui para mim, dá para ter alimento para passarinho, dá para ter animais silvestres, Dá para ter legal para todo mundo. E é essa que pode ser a ideia de uma cidade geofílica, que seria aquela que reconhece, resgata e promove a reconexão do humano com a natureza. Alguns exemplos né, de, de soluções pontuais, mas que vão se integrando nas na cidades. Um jardim de chuva, né, ali em, em Portland, no, nos Estados Unidos, vai ficando cada vez mais... É, visível é, essas soluções que a gente vai trazendo, ou telhados verdes, ou arborização de ruas, ou ciclovias e, e locais de, de caminhada em lugares bonitos e, e trabalhar a beleza do lugar e, e atrair mais pássaros. Ou então utilizar no, no cruzamento de, de ruas, né, alguns lugares o pessoal está utilizando esses cruzamentos que são mais amplos, um pouco para transformar isso num espaço de convívio ali entre as vizinhanças, ou então uma cidade aqui Singapura que é, era uma cidade é, que queria ter jardins e agora é uma cidade jardim. Então, em vez de jardins numa cidade, a ideia é uma cidade jardim. Uma das ideias deles aqui é, por exemplo, um hospital. O desafio para os arquitetos e olha que isso daqui é, é, é bem legal, aqui entra medicina, arquitetura, biologia. Quando a pessoa entrar, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos devem cair e não subir. Então, eles plantaram 140 árvores frutíferas, um grande jardim no, no telhado e o sucesso lá, é baseado na quantidade de pássaros e borboletas que chegam, na quantidade de espécies no, nos lagos, e eles descobriram que com isso aqui eles diminuem bastante o tempo em que a pessoa fica hospitalizada. O que traz economia de recursos, né, potencializa um punhado de, de... Olha o hospital. Legal. Né? A mesma ideia, a restauração de rios. A gente está acostumado, aquela visão mais antiga, né? tira o rio, tira os meandros, canaliza tudo, bota concreto e pronto, vamos fazer desse jeito. Agora a ideia é tira todo o concreto, volta com os meandros no rio, porque isso daqui é muito mais fácil para conter enchente do que da maneira anterior. E já que está fazendo isso, a gente pode incluir wetlands ao longo do rio, de maneira que... Eventuais poluentes vão sendo tratados aqui quando a água chega no rio, okay, ou volta para o lençol freático. Essa água já está tratada e já está muito melhor, e a biodiversidade está tá muito maior também no mesmo espaço. Ok, outra história legal: passarelas ligando diferentes parques lá na, na cidade, passarelas na altura da poupada das árvores que é uma visão que a gente está pouco acostumado a, a ter. E o futuro? O futuro, a gente está falando lá de colônias espaciais. Né? Ou a colonização de novos planetas ou, ou, ou luas no, no sistema solar, ou mesmo estruturas que fiquem entre um e outro. E como é que a gente vai fazer essas coisas todas? E aí a gente já tem alguns projetos, algumas ideias, como aqui a cidade autossuficiente em formato de Vitória Regia, né, para 50 mil pessoas, Então tá ali pensando em forma e função, energia, água, alimento, como é que a gente produz, como é que a gente cicla, porque isso a gente vai ter que, que, que saber na hora que a gente estiver lá fora. Né? Como é que a gente vai purificar o ar? Não, não pode depender só de máquina como é que a gente purifica o ar, como é que a gente trata as águas, como é que a gente produz alimentos, como é que a gente cicla esses nutrientes, como é que a gente produz energia. isso num ambiente confinado, a gente vai, vai ter que, que, que ter essas soluções. E aí o, o que a gente advoga é que essas soluções todas, lembra, volta todo o princípio, começa na nossa casa. É na nossa casa que a gente vai aprendendo essas coisas todas e a partir das nossas, das nossas casas, as nossas cidades, né, sendo também mais amigáveis à vida, mais biofílica, mais sustentáveis, até a gente chegar né, em locais como esses aqui, né, em que a gente vai ter que resolver essas coisas todas de uma maneira mais adequada e mais viva. Oportunidades e desafios aqui nesse campo. Produção de alimentos, produção de oxigênio, produção de energia, recuperação de nutrientes, purificação de águas servidas, purificação do ar, do lazer e biofilia todo o campo para para gente aí de, de biologia, mas não é só biólogo, mas, né, tendo aquela ideia de, de complexidade. é né, O biólogo junto com o engenheiro, junto com o arquiteto, junto com uma, uma infinidade, é multiescalar, é, é multiprofissional, é, é, é, é multi né, a interação é mais complexo. Aqui sou eu, biólogo, né, se alguém tiver interesse, tem um canal no YouTube chama Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. Onde eu pego é um canal dedicado aí a ciências ambientais, a, as pesquisas que eu tenho feito por aqui. Então eu conto um, um punhado de coisas aí no um, um geralzão. Tenho focado muito em águas, né sistemas de, de tratamento domiciliar de águas cinzas e águas pretas se alguém tiver interesse dá uma olhadinha lá e a gente tá no Odyssey também qual é uma coisa essência Terra Nova então é isso se estiverem curtindo não esquece dá um joinha um like um gostei se inscreve no canal se não for inscrito compartilha com os amigos essas informações eu acho que são legais enquanto possibilidades né se tá fazendo isso aqui em casa você pode fazer na sua também né então então por hoje é isso um grande abraço e até a próxima